E aqui na nossa lavanderia, pessoal, começamos o assentamento aí do 10 por 20 ó, Tecnogress, com o senhor Rafael, ó. Isso aí, bacana. Tecnogress, mostra a caixinha aí. Isso aí. Ó o jabá. <risos> ah, moleque. Então, pessoal, começamos aqui, ó. Esse aqui é o branco, né? Tecnogress branco, ó. Vai ser feito aqui. E na outra parede, na parede lateral aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vai ser feito, pessoal, o azul. Deixa eu pegar o azul, aqui é 50%, tá vendo 50%, batendo amarraçãozinho. no azul a gente mudou aqui ó a gente tá fazendo estilo escadinha tá vendo o azul a gente dividiu em três partes então aqui ó subiu aqui seis e meio seis e meio seis e meio seis e meio vai fazer uma escadinha tá é, um, é muito simples o sistema é muito simples em vez de você fazer 50%, você vai fazer dividido em três dá seis e meio vai fazendo o um modelo de escadinha eu particularmente gosto, né? Gosto de coisas diferentes. E é isso, pessoal. Estamos acabando de colocar. Depois a gente vai dar uma boa limpeza. Vai ficar assim, ó. Ó, totalmente limpinho. Tá? A galera aqui é caprichosa. A gente está correndo com outro tempo aqui para acabar, pessoal. Então, estamos aqui contando com a ajuda dos amigos, dos parceiros de trabalho juntos. Daqui a pouquinho isso aqui tá filé. E, claro, 45 graus aqui, galera. Ó. Ó. Aqui vai um 45. Aqui vai virar uma peça aqui, tá vendo? Vai virar uma peça aqui, 45 também. E aqui, o Rafa usa o mesmo sistema que eu. Tira na maquita, faz uma lixinha, brilho d'água, né, Daqui a pouquinho isso aqui tá tudo preenchido. Aqui no branco, 50%. E ali no azul, escadinha. Ali tá dando 6,5, né, Rafa? 6,5. 6,5, você já joga o inteiro. 6,5, pó na marca. Isso aí, pessoal. Depois eu mostro pra vocês pronto.